Fala galera, beleza? Tô voltando aqui com mais um vídeo, dessa vez galera trazendo pra vocês Mais uma gameplay bom, rapaziada O vídeo de hoje eu vou tá trazendo aí mais um T-Club aí pra vocês Rapaziada, eu vou estar tá jogando aí com... Eu comprei o GTR, rapaziada, mas só que eu não joguei com o GTR ainda Hoje eu joguei, comenta aí se eu já joguei ou não joguei Mas eu acho que eu não joguei, o GTR tá aqui, rapaziada, ó Bonitão, mano Ele não tá tunado no máximo porque... Não consegui muita coisa com ele, que é muito difícil pilotar, literalmente. O GTL por. Pu... Opa, peguei Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, volta. Peguei, peguei o um negócio errado aqui, velho. Beleza, vou pegar o GTR aqui, véio, agora tá certo. GTR, eu tenho o Mustang, tem esse carro. Mustang eu já joguei, rapaziada, comenta aí se eu já joguei. É... Tem esse carro aqui também. Que esse carro aqui é o DeLorean Edition. Não, não lembro qual que é o carro, mas esse é a Lamborghini. Já também. Não, não joguei aquela Lamborghini. Ah, esse daqui é o carro do Velocir Furioso. Velocir Furioso não, de volta pro futuro. Bora lá com o GTA, Eu acho que eu não joguei nem com o carro do futuro e nem com o carro do nem com a ainda, mas eu vou estar jogando aí, comenta aí se você quer que eu jogue aí com, esse, com esses dois Mano, tem muita coisa pra fazer no, no TQ aqui, tá ligado rapaziada? Tem diversas coisas pra eu fazer aqui no TQ Tem moto, tem carro, tem avião, tem muita coisa né? É tipo GTA, tá ligado? Olha, eu, não vou, eu não vou usar nisso, mano, olha o tamanho do GTR velho Olha o tamanho dos outros carros pro GTR véio. É muito grande, mano Depois eu vou fazer uma comparação ali Vou pegar um carro da rua e vou... Mano, olha é isso, velho É muito pesado Para eu virar, tem que apertar com o peito Aí, agora vai, agora vai Vira aqui e, e, e Calma, calma, calma calma. Aí, padrão, vai Vai Ah, mano, eu tô lá atrás, velho Ah, não, mano Na moral eu... Caramba. Ah, mano, eu ia fazer a curva direitinho, velho Agora vai, ó, a curva direitinho Eita, caramba E caramba, e caramba, tem um áudio é hoje aqui, velho É o Renato Garcia, rapaz, é o Renato Garcia Entendeu? O Renato Garcia nem tem mais nem, nem tem mais o eu. Agora na reta eu pego Na reta eu pego Pego Que na reta o pai pega aqui. Na curva não são muito bom não. Mas tem que aprender a jogar com o velho. Não consigo ainda jogar, mano. Muito complicado. Vou pegar, hein. Vou pegar, hein. Eita caramba. Aí, padrão, corre. É, é... E... Nossa, agora a fita curva é boa, hein hein? É o de Gure, Na Irlanda do Norte, sou ele E aí, caramba Nossa O R8 aqui, velho Mano, não tô zoando não, rapaziada tá? Literalmente é muito difícil jogar com o ETR Eu não tô querendo zoar não, mano É muito pesado, velho Eu tenho que botar um motor nele aí Tem que ganhar uma corrida aí Em terceiro lugar ou em segundo Pra tentar mudar o motor Porque ele é muito pesado Vamos dar algumas estatísticas dele, tá ligado? Então, 300... Eita, caramba! Cortei caminho, mas deu certo, deu certo, dessa vez deu certo. Não é sempre que o bate uma boa, né? Aí. O R8 tá bem atrás em mim aqui, ó. Último? O que tá Pera, fazendo pra... em último? Tô ó. Acelera, acelera, acelera... E... Tá aí o R8 com pretina aqui, mano. Velozes, velozes, furiosos. E... Acelera, acelera, acelera, acelera. E caramba, eu vou ficar em último não, hein? Agora vai. Vamos me concentrar aqui, eu vou pegar o cara lá, mano. Pegar o R8 lá. Ué, Fora, se eu não, não lançar em primeiro já era, mano. O R8 tá muito na frente, agora é que essas coisas aqui me enferram Aí tem que mudar algumas coisas, mano. Não tá dando não, pra correr pro GTS, não. Mudar algumas coisas e depois passar outra corrida aqui. Mano. Agora vai, agora vai. Vira, vira, vira, vira. Ô oh, caramba, agora vai, agora vai, agora vai. Acelera, acelera, acelera. Acelera mais Acelera mais Aí, é padrão Mano, eu tô, tô mitando muito, velho, tô mitando muito Mas pena que eu tô em Olha aí, ó, tô prendendo a Ah, pega! Tô prendendo a e dirigiu o GTR, mano É foda, rapaziada, o bagulho é pesado, mano, dá pra sentir no controle rapaz, Quando o carro é pesado, tu sente no controle, mano Agora que eu já falei merda Aí já tá acabando aí a corrida Tá no 90% já Com corrida no. Mano, esse qualquer deu, um, deu uma segurada Aí Aí, padrão, segura, segura, segura no. Que mata, mano Aí, aí Aí, segurou Mano, o segredo é fazer a curva meio aberta e meio fechada. Não faz sentido o que eu falei, mas tudo bem. Mano, deu pra aprender aí a, a pilotar o GTR, mas eu vou fazer outra corrida aqui. Já volto com vocês. Bom rapaziada, mudei aqui, mano, o pneu do carro, velho. Eu mudei o pneu do carro pra ele ficar um pouquinho mais liso pra ele poder virar, tá ligado? Porque ele não tava dando. Ele tava, como ele tá muito pesado e sem motor, e sem nada. Eu não consigo virar ele direito, então eu dei uma mudada no pneu ali pra ver se ele vai deslizar mais no, no asfalto. É isso aí rapaziada. Mano, olha, olha isso. Mano. O pneu é bem liso mesmo. Vamos ver se ele vai aguentar aí a força do... Vamos ver se o pneu vai aguentar, velho. Mas é isso aí rapaziada. Se você não deixou o like ainda rapaziada, não vou demorar ainda. Não, não demora pra deixar o like rapaziada. O YouTube aí ó, tá coitando nós aí, então deixa o like aí. Pra fortalecer pro YouTube que tava divulgando vocês aí, compartilhando o vídeo, bora lá, mano, pode Aê, mano, nossa, tá bem melhor, mano, vamos paguei mil pontos valeu a pena, hein, mano, tá é bem melhor de virar, mano, agora o carro tá mais confiando, nossa Mas se der rapaz tá a merda aqui, eu vou ficar, vou ficar bravo, hein, vou ficar bravo, hein, aí, agora vai Aí agora o carro desliza mano, pô, o carro não tava nem virando direito, mano aí uma pequena mudança da certo, mano Mas ficou muito, muito ruim dos caras Mas já larguei primeiro como? É, mas pra virar ainda tá muito, muito ruim Os, problema, os problemas dele, do GTR, é curva, mano o GTR ele vai ganhar, com certeza ele vai ganhar na, na reta, tá ligado? Mas retos os caras nem me pegam Pra tu ver, mano a Pior é que é Lamborghini ainda, hein Não tem nada a ver Mas às vezes é tipo, o carro pode ter um pouquinho mais Mas é Lamborghini do mesmo jeito É rápida, mano, pra alcançar ali É dos palitos Então O GTL é ruim na curva, eu já percebi Que o GTL é ruim na curva Mas pra... Pra arrancada ele é bom Porque ele é muito fechado, tá ligado ali, a é... A janela ali da, da roda ali é muito fechada. Ou seja, o, o pneu não tem muita, muito espaço pra poder poder correr, tá ligado? Pra poder virar. Mano, agora vai. Agora os caras na minha conta, mano. Os caras tão ali atrás, ó, velho. Que viagem, mano. Ih, a coisa. Nossa, pega, mano. Pega o pai. Agora é que eu tive a nisso Nossa, tá bem melhor o pneu, hein mano? Comenta aí o que vocês acharam desse pneu aí, rapaziada aí padão, comenta um se você gostar do pneu. Ai caramba, ai caramba, bati parti no pau do avião. Aí mas a gente já tá quebrado, hein? ele tá fora da avião só, rapaziada. Mano, tô apertando o futuro, o carro não corre, velho, por causa da chuva. Aqui tá sem nível, tá ligado? Por isso que eu não consigo tunar ele. Bora vai. Tá lento também. Eu não, ele é mais de 200 de km de por hora. Ai caramba, tá raspando tudo, tá raspando tudo. Bora. Aí vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira. Aí corre. Mano, agora o carro tá muito mais suave. Caramba, eu tô batendo muito, mano. Daí eu tô que traz. Ah, mano, a Lamborghini um me pegou, velho. Com um pouquinho Pera. mas disso aí, veja o círculo dos vencedores no seu futuro. Calma aí, pô, calma aí, pô, calma aí, não me anima, não. Pera. Pera, agora pega na reta, pega o jeito aí na reta. Não pega, velho. Não pega, mano, pode fazer o que quiser que não pega. Na curva a Lamborghini um ganha. Tamo no final já. Porra! Primeirão, mano, pega nós, pô, pega nós. Boa, galera, boa, boa. Boa, galera, boa aí, então. Se você gostou, rapaziada, se inscreve no canal, deixa o like aí. para compartilhar aí, mano. tirar o like aí, mano. GTR bravo aqui, mano. até tirar uma foto aqui. Mas é isso aí, rapaziada. Tamo junto. Ui.